O Gendig é uma iniciativa que criou uma plataforma de publicação e visualização de conteúdo de realidade aumentada. Através do conhecimento dessas imagens com borda preta, você mostra um conteúdo que está relacionado a ela. Então a gente tem que lidar tanto com o suporte gráfico dos marcadores, Quanto com o desenvolvimento de uma animação específica para essa mídia. Além de ser uma plataforma de realidade aumentada, um viés muito voltado para o campo da arte, um novo espaço para se expor conteúdos animados utilizando o dispositivo, o celular. Porque, como é uma coisa que está aqui na parede, mas ela funciona só no seu celular, mas então ela, ao mesmo tempo ela é física e ao mesmo tempo ela é digital. Eu acho esse. Esse mix né, de digital e analógico uma coisa muito incrível. O Jardim enquanto plataforma aberta, ele vai possibilitar também que as pessoas possam inclusive ajudar a fomentar a cultura da realidade aumentada. Ela também é uma plataforma de remix, de modo que você pode pegar conteúdos produzidos por outras pessoas, tanto essas imagens de borda preta, que são conhecidas como marcadores, quanto às animações, que são objetos, e recombinar esses conteúdos. A gente tem que pensar cada vez nas relações do homem, o, o offline e a tecnologia, né, como é que a gente usa essa mediação. E a gente tem que se apropriar dessa mediação, de, de alguma maneira, é, pode permitir que a gente se aproprie dessa mediação para criar um novo cenário e criar, e criar novos, como a gente fala, novos, novos mundos, né. Para mim isso, isso é a síntese